Olá pessoal, meu nome é Gabriel e nesse vídeo eu vou te falar tudo que você precisa saber sobre a maca peruana antes de comprar esse produto. Vou te passar informações muito importantes e também tenho alguns alertas sobre a maca peruana que vou te falar para evitar que você perca dinheiro ou até mesmo prejudique a sua saúde. Então presta muita atenção nesse vídeo e fica até o final. Pessoal, o primeiro alerta que eu tenho para falar é que a maca peruana só é vendida no site oficial. Então eu recomendo que você não compre esse produto em nenhum outro site porque você vai correr um grande risco de cair em golpes ou até mesmo receber um produto falsificado. E para te ajudar, eu deixei aqui no primeiro comentário fixado do vídeo o link do site oficial caso você queira acessar. Agora vou te falar o que é a maca peruana e se ela realmente funciona. A maca peruana é um tubérculo considerado um superalimento, que nutre o corpo e contribui para o aumento da energia e do vigor físico. A maca peruana também possui inúmeros benefícios, mas os principais deles, e os quais as pessoas que consomem esse alimento buscam, são aumentar o desejo sexual, melhorar a ereção e o prazer, melhorar a fertilidade e o volume da ejaculação, ajudar a controlar a glicemia, diminuir o cansaço e a fadiga, melhorar a concentração e o raciocínio, aliviar os sintomas da menopausa nas mulheres e ajudar a emagrecer. Sabendo disso pessoal, o segundo alerta que tenho para dar para vocês e que vocês precisam prestar muita atenção, é que existem quatro tipos de maca peruana. A amarela, a vermelha, a preta e a gelatinizada. E você precisa prestar atenção nisso pelo seguinte. Todas essas raízes são naturalmente ricas em amido, que é aquela farinha na composição e que para o organismo não tem efeito nenhum. E o processo para a remoção desse amido é chamado gelatinização. Então a maca gelatinizada é a mais pura e concentrada possível, pois é sem o amido, sendo composta apenas pelos componentes ativos para o organismo, e por isso a diferença para as demais é muito grande. Reparem nessa ilustração. Na cápsula de maca comum, a maior parte do conteúdo é farinha, o amido. Por isso ela apresenta pouco resultado. Já nessa outra cápsula de maca gelatinizada, só tem os componentes ativos, que são as macaínas e macamidas, e por isso o resultado dessa é muito superior. Só para vocês terem uma ideia, a maca gelatinizada é tão pura e concentrada que tomar uma cápsula dela é o mesmo que tomar nove cápsulas da maca comum. Pessoal só lembrando que a maca é classificada como um suplemento alimentar, não um medicamento, então é um produto de venda livre, não é necessário consultar e ter uma receita médica. Mesmo assim se você se sentir mais confortável, você pode consultar um médico e tenho certeza que ele vai te confirmar que você pode fazer o uso sem problemas, pois praticamente não há nenhuma contraindicação para a maca peruana. Então você realmente pode confiar na maca peruana, ela é aprovada por especialistas e pela Anvisa, e está sendo usada por milhares de pessoas que estão tendo ótimos resultados com a maca peruana. Mas um outro alerta que tenho para dar é que para você ter resultados com a maca é muito importante que você utilize ela do jeito certo. Algumas pessoas não estão tendo resultados com a maca porque estão usando da forma errada. Então primeiro você precisa prestar atenção para não comprar uma cápsula que tenha 90% de farinha e só 10% de maca, que daí não adianta mesmo. Agora essa daqui eu mesmo testei e eu posso confirmar que funciona e é da melhor qualidade e concentração no mercado. E o jeito certo de usar a maca é tomando duas cápsulas ao dia, e uma dica pessoal, que eu notei que deu muita diferença, é ingerir a maca sempre junto com um alimento, sem estar com o estômago vazio. E o ideal é quando você ingere junto com uma refeição fria, por exemplo um sanduíche frio, ou uma fruta, em vez de comer com uma refeição quente, como arroz, feijão, carne, etc. Então um bom horário é tomar a maca logo pela manhã. Você deve tomar a maca peruana todos os dias, sem interromper o uso. E com 30 dias os efeitos já são muito perceptíveis, mas o ideal é tomar durante 90 dias para que o organismo se mantenha com níveis altos de testosterona por um período prolongado. Outra coisa que você também deve saber é que o fabricante da maca peruana oferece 90 dias de garantia. Então você realmente pode testar a maca para ver os resultados no seu corpo. Se por algum motivo você não gostar dos resultados, se a maca não fizer efeito para você, você pode pedir seu dinheiro de volta sem nenhum risco. Então eu quis fazer esse vídeo para esclarecer todas as dúvidas sobre a maca peruana e também para te alertar sobre os golpes que estão acontecendo por aí, então se for comprar esse produto, compre somente no site oficial para não passar por nenhum tipo de problema. Além disso, lembre-se de fazer o uso correto para ter os melhores resultados. E caso tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui embaixo que eu vou te responder. Até mais pessoal!